Vamos a mais uma sessão, é, como palestra última de 2022, né, como palestra. Nós já temos um evento no dia 17 e, possivelmente, uma confraternização no dia 1 de setembro, por exemplo, 1 de dezembro. Eu já vão entender o possivelmente. É, hoje nós temos uma, uma, antes de eu começar a palestra propriamente dita, Antes de começar a palestra propriamente dita, tem um assunto a tratar que é justamente desse encerramento. Hoje, infelizmente, até agora não, não, a plateia não, não, não cresceu. Né? Eu acho que as atenções estão voltadas, talvez, para outras coisas que estão acontecendo e tudo. Mas é que com a viagem da, da, da Marina, que estava a cargo dela, a confraternização, eu confesso que nós ficamos, assim, sem... Meu é, porque ela que tem já a expertise de fazer a confraternização e tudo. Como nós temos ainda o dia 17 pela frente, em que vai ser uma reunião que eu pretendo contar com todos aqui, para nós conversarmos e discutirmos o ciclo de 2023... É, talvez a gente tenha ainda uma oportunidade de efetivar a confraternização, digamos, social. Né? Toda quinta-feira a gente tem uma confraternização, mas alguma confraternização é, social seria no dia 1º. É, quem aqui conhece o, o 18º andar aqui do clube? Olha, é, eu posso afirmar, uma das imagens, uma das paisagens mais bonitas que a gente tem aqui. A gente vê todo o nosso salão lá em cima, a gente descortina toda aqui o, o Praça Paris, né? Mahatma Gandhi, o Aterro e Corcovado, é uma vista muito bonita. Então, a nossa pretensão é fazermos lá essa confraternização. Mas vai depender, obviamente, de nós termos efetivo é que justifique, porque é, é, é complicado a gente fazer... E, na hora ter poucas pessoas Então a gente vai ter que antes ver quem vai de fato Vai ser tipo, como disse a Marina É um rateio né, das despesas, não é nada demais Mas sempre é um rateio tá? Então eu peço até que todos nós aqui Temos contatos, não só do grupo Mas com outras pessoas Que venham no dia 17 para a gente discutir isso daí tá ok? Bem, alguém quer fazer alguma colocação a respeito é. disso? Dos presentes aqui, são poucos e, e, em relação ao grupo todo, né? Quem gostaria de participar? Aqui, só para ter uma ideia. É, proporcionalmente. Por... Tá bom, tá bom, obrigado. É, proporcionalmente quase todo mundo, né? <risos> Mas então vamos ver, vamos ver se dia 17. Eu não sei se entendeu também a proposta do dia 17. Eu posso até... Eu, eu deixei um vídeo né, explicando, mas repetindo. É uma primeira parte em que nós vamos falar acerca do que se passou aqui, principalmente no ano de 2022. Foi um ano muito bom. É, é o ano em que o pessoal que era do Naval se juntou com o pessoal que era daqui do, do, do, do Clube Militar. Né? E... Foi uma, uma, uma junção muito feliz Eu acho que o, o resultado Tem sido o melhor possível né? Agora até nós estamos chegando ao ponto De pessoas nos procurarem Para fazer palestra Isso é um bom sinal Isso aí é um é, Mesmo sem código fonte Está dando certo né? Entendeu? É, então essa será a primeira parte Eu quero contar Com a participação de todos Para emitir a sua opinião Claro, todos, está aberto a todos falarem, né? nós vamos fazer um processo de anotar sugestões para aperfeiçoar para o ano que vem. Não, é, não precisa ser sugestão pessoal, ah, quero que traga o fulano, quero que traga o Beltrano. Não, não é isso. É, sugestões podem ser até pontuais, mas é, é, maiores. É, coisas que, um, que a gente possa agregar no nosso processo. né? Tipo, por exemplo, uma das ideias que já surgiu, eu discutindo com a minha equipe, determinados assuntos, a gente fazer um painel. Vai demorar um pouco mais? Vai, mas pegar uma tarde inteira? Não adianta botar mais do que uma tarde inteira, que não dá certo. Um painel, menos tempo para cada palestrante, mas um assunto aprofundado em direções diferentes, sempre é mais interessante. Nós fizemos um aqui, foi no Dia Internacional da Mulher, não lembro mais o ano, agora já estou fazendo confusão. Nós começamos em 2019, né? teve uma interrupção aí e então, tal. Mas, é, é, então, coisas que possam agregar valor é, e melhorar ainda mais o nosso, o nosso, o nosso ciclo. Bem, e vamos finalizar com uma apresentação de uma pessoa que... dou a dica que não está aqui hoje, que ela pretende apresentar algumas dicas de bem-estar para todos nós. Então, é, é médica e... Eu acho interessante. Não é coisa demorada, de 15 minutos, no máximo 20. Bom, para não tomar mais tempo, vamos passar ao nosso palestrante de hoje, que, numa feliz coincidência, ele está encerrando as palestras de 2022 e ele foi o primeiro palestrante do ciclo de palestras em 2019. É? Se voltou é porque é bom. É? E, e é um prazer nós termos aqui é, já meu amigo, o, o, o Luiz Iotti né? Luiz Iotti de Paiva E vou passar a ler um, um extrato do seu currículo Ele nasceu em Olinda Mas não é Olinda lá de Pernambuco é Olinda do antigo estado do Rio de Janeiro Estudou no internato do Colégio Pedro II Localizado em São Cristóvão Você já pegou São Cristóvão? Não? É? é que nós somos contemporâneos Não lembro São Cristóvão Formou-se em Engenharia Química em 1964, na Escola Nacional de Química, antiga Universidade do Brasil, atual Universidade Federal é, do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ. Fez pós-graduação em Administração de Empresas na PUC, Rio de Janeiro, trabalhou em diversas empresas públicas e privadas, tendo se aposentado como analista de projetos da FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa do Ministério da Ciência e Tecnologia. É terapeuta holístico, com formação em iridologia, graduado pela faixa Faculdade Olha Alonso. Especializou-se em florais, cromoterapia, argiloterapia, reflexologia e barras de access. É autor do livro Iridologia, iridologia ao Autoconhecimento através da íris. Então, sem mais delongas, com os senhores Luiz e Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Tá. Senhoras e senhores, boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Clube Militar. Agradecendo ao Coronel Ivan essa oportunidade que me dá, ao General Comandante também do Clube, e ao Comandante Armando, né, que sempre me, me, me incentivou de fazer a palestra aqui, e também a Marina, que não sai aqui hoje presente, né? Não tá na... Marina estava tá na... tava indo para Portugal, falou para mim que estava na Espanha, estava indo para Portugal. Não, agora tá indo pra... já está indo para hora, já deve estar chegando e Portugal. Ah, tá, na França. Que bom, né? Passeando. Bom, eu vou... Eu não quero considerar isso aqui uma palestra, não. Eu acho que eu vou conversar com vocês, porque o meu interesse é mostrar uma coisa que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil, que é esse estudo da Íris. Ele já é bastante divulgado na Europa, é, aliás, a iridologia, aproveitando aqui para citar para vocês, tem dois, dois, dois tipos de iridologia, uma que é orgânica, que é usado pelo pessoal da Europa, que usa mais para alimentação, saúde, essas coisas, e a parte médica. E a emocional comportamental, que é americana, que foi, eu vou falar sobre ela, que é exatamente a ideologia que eu trabalho nela, que ela trabalha o emocional o comportamental do ser humano. Não é? É, antes de começar essa, essa conversa aqui, é, uma das coisas interessantes, autoconhecimento, eu estou querendo passar autoconhecimento, eu não sei daqui quantas pessoas já fizeram o seu autoconhecimento, tem vários testes aí que, que levam a gente a fazer autoconhecimento, né? mas através da Iris é possível fazer isso também, vou mostrar para vocês isso, né é, contar uma historinha rápida para vocês aqui, eu tinha uma prima com 72 anos casada o, o marido dela se, se aposentou e eles foram morar em Arraial do Cabo aí ela sem, caminhando por dentro de Arraial do Cabo ela descobriu um ateliê e entrou no ateliê e resolveu pintar gente, ela pintava é, é, mas igual gente grande, era uma grande pintora que estava ali é, é, escondida não sabia que, que tinha aquele, aquele potencial aí vocês imaginam uma pessoa que nasceu em 1932 é, numa família pobre né, de, de, do interior aqui do Rio e na, na época as mulheres elas sempre, sempre tiveram muita dificuldade na, na vida, né? na minha, eu me lembro eu criança, né, as mulheres só tinham, qual era a chance da mulher ter um emprego, normalmente era professora né, que era que era oferecido para ela e algumas delas escapuliam fazer outra coisa, mas profe, era, elas, elas eram talhadas para tomar conta da casa e, e, e, e quando apareceu alguma parte de profissão era professora e feliz, felizmente a, as mulheres não tomando conta do mercado eu estou achei, eu achando muito interessante até porque aqui no Rio de Janeiro está, está, está refletindo a estatística brasileira que nós estamos com 52% de mulheres e 42, 48% de homens. Isso faz uma diferença, porque a gente vai hoje, eu, eu fui síndico do meu condomínio lá onde eu moro, um condomínio grande que é uma cidade, e estava indo muito a fórum, que você vê de juíza, advogada, e, e, e engenheira, e hoje até na área policial, onde tá, né, a gente está vendo aí é, é, de delegadas, na minha época eu nem pensava nisso. A minha escola, quando eu estudei, ela tinha 150 alunos, a minha turma tinha quatro alunos, tinha mais quatro de outros, eram oito mulheres só. Então, hoje, elas suplantaram os homens, felizmente, para dar oportunidade de todo, para todo mundo ter o seu direito, né? que eu acho muito legal. Eu acho que as mulheres elas são, assim, sem querer fazer demagogia, mas elas são mais dedicadas àquilo, à classe, à posição o trabalho dela, né? os contatos, essas coisas. Né? Bom, Aí essa, essa, essa moça, olha só, ela pintava desse jeito, aí eu perguntei a minha mãe, é, quando ela era criança, ela, ela era criança o que que ela, como é que ela era? Assim, ela gostava muito de desenhar, mas ninguém buscou aquilo nela. Imagina no interior uma criança vai, vai desenvolver o desenho dela. Não é? Então aquilo aqui eu quero dizer para vocês, que aquele potencial já estava ali dentro e ela não descobriu. E assim nós também. Temos potenciais, eu vou falar aqui rapidamente sobre isso, mas nós também temos coisas que estão ocluídas e que a gente nunca usou. E fica, às vezes, se remoendo, passando mal, tendo problema, quando você podia ser muito mais bem sucedido ou sucedida numa, numa posição, quando você se autoconhece e você se lança naquilo ali, com certeza vai dar resultado bom. Bom, o que, que a Índia revela? Aí ele revela traço da personalidade das pessoas, ela, ela revela como você veio para o mundo e como você está no momento da análise. Então, ela mostra como você veio como você está no momento da análise. Esse trabalho é um trabalho que eu falei para vocês, descoberto por um americano chamado Denis Johnson, eu vou especificar sobre ele aqui. Não é? Então, a, a eles é a parte colorida dos olhos. Hum. Aí a pergunta é essa, lá, você, você conhece a sua essência? Tem noção das suas qualidades e potencialidades? Eu, eu, eu tenho dúvida, poucas pessoas conhecem. Muito poucas pessoas conhecem. Sabia que o autoconhecimento pode levar a uma mudança, mudança de vida? É, aqui, eu, aqui eu vou até, até me colocar aqui citando o meu exemplo. Eu, eu trabalhava numa empresa tava muito, tava, bem, estava bem sucedido na empresa, mas, mas não estava tranquilo com aquilo, né? E, de repente, muitas coisas podem mudar a nossa vida, gente. É, é, é uma música, é um poema, é, isso aí pode mudar a sua vida, né? E aí, de repente, entra o Raul Seixas cantando aquela música Ouro, de Tolo, e que ele fala assim, eu, eu que não vou ficar sentado na portona de um apartamento, esperando a morte chegar, eu digo que esse cara está certo, pô. é uma luta. E mudei de emprego, mudei de empresa e me dei bem também, não tem, podia ter me dado mal. O problema não é salário, você está ali e, e alguma coisa te puxando para fora e você fica com medo, fica retido ali vai, e aquilo vai te causando mal e você não sai daquele, daquele naquele embaraço que está aí eu caminhei e fui em frente. Né? Então, esse autoconhecimento é por isso que eu digo que é importante e pode mudar a nossa vida aqui eu coloco para vocês os países onde a iridologia é praticada não é? o Brasil está ali, não, a bandeira do Brasil está ali em cima é, se você clicar, tem, um, tem, um, tem um, um, um, um, um código ali que não está aqui nessa, mas está no final do, do, do, do trabalho tem um código que você quando clica na bandeira do, do, do país aparece quem está praticando a iridologia Aqui no Brasil, nem eu apareço, porque eu também não sou cadastrado. Mas, na América do Sul, não tem ninguém fazendo, não aparece ninguém também cadastrado. Mas, você clica na bandeira americana, aparecem várias pessoas aqui embaixo, várias pessoas com nomes e dizendo onde eles estão fazendo a iridologia. E aí, você, vocês podem ver que tem países pequenininhos ali, todos eles têm, têm pessoas fazendo iridologia. Tá? Então, ela é mundialmente conhecida. Só que aqui no Brasil, ele é muito pouco divulgado. Olha, a, a, a conversa, quem tiver questão para fazer, pode fazer que está aberto. tá? Hoje, a iridologia faz parte do currículo das escolas médicas em Moscou, na Boglin, Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, do no Norte, e várias escolas médicas egípcias e gregas. Então, a coisa está divulgada, né? Ela é usada no mundo inteiro por, por praticantes da medicina natural. Temos ainda vastos recursos científicos para corroboração nunca contínua dos nossos resultados. Então, a ideologia, vou falar, mostrar para vocês mais adiante que ela é reconhecida. Esse começa, olha só, na Grécia, Hipócrates, o pai da medicina, ele já falava no estudo da Índia, 460 a.C. É um ele, ele, ele tinha uma noção que na Índia você podia ver alguma coisa. Era tá? é, é antiga esse estudo. Aí, em 1670, nós estamos falando em 1670, o Filho mais já fazia menção aos sinais da íris. 1695, que escreveu o trabalho científico sobre os sinais da íris. Da Aí já, já vai começando a avançar esse negócio. Nós estamos em 1670, 1695, já estão falando sobre os sinais da íris. Agora começa aqui, 1861, um húngaro chamado Gnax von Peck, ele começa a história da ilha com conhecimento, com, como conhecemos atualmente. É, esse trabalho é interessante porque é um garoto com 10 anos de idade, 10 anos de idade que ele tinha na época, e 10 anos de idade é muito difícil, ou você tem realmente uma, uma, uma visão periférica muito grande, ou você passa por aquele íris sem ver. Não é? Ele tinha uma coruja que ficava na fazenda onde ele morava, e a coruja com a ilha desse tamanho ele reparou que um dia ela quebrou a pata dela e, à medida que ele entalou a pata dela, apareceu uma linha na, na, na, na, na eixo dela. E, à medida que ele entalou a pata dela, aquela linha foi diminuindo, virou um ponto e subiu. Isso para qualquer, qualquer um de nós passaria por aquilo lei sem, sem tomar conhecimento e ele observou isso. E, em 1881, ele vira médico e, aí, como eram épocas de batalhas e guerras, levava as pessoas para ele, para ele analisar, ver o que estava acontecendo. E olha só o que aconteceu. Ele traçou um mapa que, orgânico, né? mostrando aqui essa íris direita e essa íris esquerda. As íris têm conotações diferentes, a esquerda não é igual à direita não, tá? é, mas, é, mas elas dão característica de traço de personalidade através dela. Então, ele traçou um mapa mostrando isso aqui, quando a pessoa se acidentava na cabeça, a marca na íris aparecia aqui. E nos pés aqui embaixo, então, ele faz o primeiro mapa orgânico e que a Europa passa a usar esse mapa para trabalho na área médica, para ver, quando fotografava as pessoas, via onde é que estava aparecendo um sinal, então sabia mais ou menos como é que, onde é que ia é, atacar aquele ponto. Em 1952 já com tecnologia mais moderna, o Bernard Jensen, que é um americano, esse já era bem mais velho, já até faleceu, esse, esse médico. Ele faz um mapa orgânico muito mais bem detalhado, com, tinha, já tinha computador na mão, já tinha outros recursos, então, ele faz um mapa, que é esse mapa daqui. Eu, eu, eu, eu, eu traduzi para o português depois, íris direita e íris esquerda. Tá? Então, já, já, ele já faz... O que, que ele fez, o Jensen? Ele traçou, vou, vou olhar por aqui, a pupila, ele colocou, a volta da pupila ele colocou o estômago e acima da, da, da, da, do estômago ele colocou o intestino. E plotou todos os órgãos no sentido do intestino. Olha só que negócio interessante. Se a gente fizer uma pesquisa, é, vamos sair pela rua perguntando assim qual é o órgão mais importante do seu corpo. 90% ou 99% vai dizer que é o coração. Né? Eles acham que parou o coração, parou tudo, né? você morreu. Não, eles diz que é o intestino. E eu, eu, pelo trabalho que eu faço, que eu tenho visto, o intestino é fundamental. Uma pessoa com o intestino regulado, ela tem, uma, ela tem uma vida muito tranquila. É, é, quando chega no consultório lá para mim, dois de cabeça, enxaqueca, essa tonteira, aquelas pessoas com pressão na cabeça, como é que é o seu intestino? Normalmente ele é preso. Por quê? Não, você não, escreve, não, não coloca para fora as partes que deviam ter, ter é, expelido e aquilo fica dentro do seu organismo, fazendo, produzindo gás, aquele gás sobe para a cabeça, faz pressão. Quando você corrige o intestino, acabei, de, acabei agora de uma, de, uma, de uma moça que eu atendi, até a filha de uma médica, hum, e ela com dor de cabeça há mais de muitos anos. E eu digo, vamos, vamos trabalhar nesse intestino, intestino preso. Regulei o intestino dela, não tem mais dor de cabeça. Quer dizer, então você fica buscando, aqui às vezes, uma, uma, uma coisa no, no, no corpo e está em outra posição. É, aliás, eu acho que o, o ser humano, devia ser tratado na medicina através de cabeça, tronco e membro. Ele é um conjunto, não é? Ele não está isolado. Eu vou citar até um caso, que eu assisti a uma palestra, que eu coloquei até no meu livro isso aí. Foi um médico lá em Copacabana, ele disse que, ele disse, alguém me avisou que ele ia falar sobre o estudo da Iris. Aí eu digo, eu vou lá ver esse camarada. Aí entrou um camarada todo parlamentar, um guarda-pó todo engomado, e disse assim, eu sou o maior Sim. herveiro do Brasil, eu só passo é, remédio e último caso, antibiótico e último caso. Então, eu trato tudo com ervas. Aí ele contou uma história seguinte, teve uma, uma senhora que me procurou e disse assim, doutor, sou o senhor é o quinto e o último médico que eu, que eu procuro. E se o senhor não corrigiu o que está acontecendo comigo, porque disseram que o senhor era campeão, não sei o quê, e meu, meu pé, eu estou com problema no meu pé, ele dói comigo deitado, sentado, caminhando, dormindo, não tem jeito. Eu não consigo, já fui vários, já dormi vários, inas, cocaína, morfina, tudo da vida eu não consegui resolver. Aí, o que, é que ele fez? Ele projetou a íris dela na tela e ele, com conhecimento da medicina chinesa, nós temos um meridiano daqui da parte do corpo que vai, corre o corpo todo, vai até os pés e esse meridiano passava pela bexiga dela e mostrava que a bexiga dela estava sendo afetada. Essa é uma, uma das vantagens do estudo da íris, é que quando você tem, não, é, não quero falar de doença não, mas quando você tem uma área mais afetada no seu corpo, aquela área fica mais escurecida e a gente pode fazer um trabalho, porque aquilo pode ser toxina, a gente faz um trabalho para limpar, se não consegue limpar, a gente pode fazer um teste e vai constatar isso. Aí, quando ele pediu um teste da bexiga dela, ele falou assim, ela avançou em cima de mim, pô, eu vim tratar do pé, só fazer um teste da bexiga? E aí ela fez o teste da bexiga, constatou que estava com problema, né? tratou da bexiga dela e a dor no pé desapareceu, quer dizer, então, as pessoas, às vezes, estão bombardeando a coisa, o pé lá com antibiótico, com penicilina, com não sei o quê, e, de repente, a, a, a coisa não está ali. Então, aí, eles têm essa vantagem de mostrar que você é um conjunto de cabeça-tronco mesmo. Aí, eu fiz, eu transferi esse mapa pro o do Bernard Jesse, aqui em português, para facilitar. Essa é a íris da direita. Nós temos... O fígado nosso está do lado direito do nosso corpo, então ele colocou o fígado aqui. Tá? A coluna, como nós temos, é uma área central do, do corpo, ele colocou uma, uma parte da coluna aqui, na, da direita, e uma parte da coluna na esquerda. Então, ela, você olhar, olha, elas são rebatidas. Tá? Essas, são rebatidas. Então, o um que está de um lado está no outro, claro, com, com os órgãos é, que prevalentes. Né? O rim, nós temos dois, ele botou um aqui, outro aqui. Então, esse é o mapa do Denis Johnson que mostra que você pode de, é, decifrar a íris através dele. Tá? Posso passar? Não? Vai lá, pode me <risos> Bom, aí, 1984. Denis Johnson, ele tinha 25 anos, esse rapaz. É uma cabeça privilegiada. O que, que ele fez? Ele fez. Ele fez o um mapa emocional comportamental da Íris. Um americano, novo também, mas é uma cabeça privilegiada. Como é que ele fez isso? Ele fotografou um grande número de pessoas, chamou-as para falar das suas emoções, observando as Íris analisadas e separou-as por grupos semelhantes e traçou oito arquétipos de, de ser humano, mostrando também as 46 áreas emocionais comportamentais. É interessante, chamou, fez fotografou, chamou as pessoas e, por repetição, ele foi marcando montando um mapa. Né? Esse é o mapa dele, olha aqui. Ele marcou na ilha da direita, nesse sentido aqui, ó todas as áreas do, da direita e na esquerda invertido lá, tá, no sentido contrário. Esse mapa é interessante que quando eu projeto a ilha da pessoa na tela, dependendo de onde a marca está aparecendo, eu já sei com quem que eu estou falando porque ela ele, ele mostra a, a pessoa no seu comportamento emocional comportamental, tá? Então o Denis Johnson é uma, é uma esse, esse, esse, esse trabalho dele ajuda, ajuda ajuda muito a quem trabalha com essa iridologia emocional comportamental a, a usá-lo, né? Pode passar? Pode. Aí olha os arquétipos dele. Eles, eles, eles, essa íris desse tipo aqui ele chamou de gema que tem como se fosse pedras preciosas que estão dentro dela flor, ele chamou essa íris aqui olha como se fossem pétalas de flores aparecendo aqui dentro dela corrente, é uma íris toda fechada sem sinal nenhum, nem, não tem nem gema nem flor, agitador é uma mistura de, de, de corrente com, de flor com, com, com, com agitador com flor e gema o Corrente Gema é a paz com a concretização. Corrente Flor é essa. Eu vou falar sobre cada íris dessa, mas essa aqui é a que aparece mais no Rio de Janeiro. Eu não sei porquê, coincidentemente ou não, talvez por ter sido capital da República e trouxe foi cosmopolita o Rio trouxe muita gente do Brasil inteiro para cá e do mundo até. E essa íris é a que é prevalente aqui. Não é? No sul do Brasil, você vai ver mais essa aqui, pela colonização, que é a gema e no norte e nordeste mas essa aqui, desculpa, essa aqui a corrente, que é aquela pessoa que eu vou falar sobre cada uma delas agora e, por, e trouxe o agitador gema que é a característica do, dos, da íris dos estrategistas e o agitador flor que eu vou falar também, essa íris aqui é muito interessante falar sobre ela bom quem é esse tipo de gema? quem é esse ser humano? São crianças desde pequenininha, Elas são críticas, analíticas, não têm a noção da emoção. Então, não entende por que, que a coleguinha dela na escola chora. Não sabe por que acha que o, colega, ou o coleguinha ou a coleguinha chora com muita facilidade. Não é, não. É porque essa pessoa ela veio voltada para a razão. Tá? E aí ela cresce. E, na praia, só quer conversar coisa técnica, não, não, é, não tem, não, mostrar uma revista, não vou, não vou falar mal da revista, mas mostrar uma revista cara para ela, não tem nada a ver, não, não, não chama a atenção dela, que não tem nada a ver com, com, com o sentimento dela. Né? Organismo extremamente resistente. Você pode arrancar o fígado dela, que ela, quando reclamar de dor, corre porque é coisa feia. Essa pessoa não reclama. E, então, quando ela, essa, essa pessoa cresce, se eu conseguisse colocá-la nas ciências exatas, na matemática, na física, provavelmente ela estudaria muito bem, porque é a área que ela veio voltada para a racionalidade. Tá? Olha essa aqui, tipo flor. Tem várias pétalas de flores dentro dela aqui. Essa já só a área emocional. São pessoas que são crianças que, desde pequenininha, elas gostam de música, dança, arte, é, é, tá sempre assim cantando, assim, muito alegres, é, é, elas têm essa, essa característica. A íris é formada de fibras e quando essas fibras abrem, elas formam essas pétalas como se fossem as pétalas de flores aqui. Então, invertido daquela outra, essa é uma íris de uma pessoa mais frágil na área física. Né? São pessoas que você, vocês conhecem, né? eu conheço, vocês conhecem também, pessoas que você encontra com ela, todo dia ela tem uma, ela tá com uma dor de ouvido, dor de cotovelo, todo dia ela tem dor. E, e ela quer chamar a atenção pela dor, que é um perigo isso. Porque aí, como a gente está num, num país totalmente medicamentoso, as pessoas aqui, você desceu o seu prédio e, e chegou lá embaixo, não bateu com a perna no lugar mas assim, tu com uma dor, em no zelo, até o porteiro vai te indicar um remédio não é verdade? É, tem uma pomada ali excelente para o minha Gente, não é assim que a gente trata a vida, mas aqui to, todo mundo aqui indica remédio. É? O médico indica remédio, o porteiro indica remédio, o amigo indica remédio, todo mundo. E as pessoas tomam, porque é um país todo, totalmente medicamentoso. É? Então, você dá um remédio para essa pessoa, o organismo mais frágil, dá um remédio pesadão, dá, vamos, vamos botar uma, pra, pra um exemplo, dá uma quimioterapia no Gema, ele vai aguentar com, com tranquilidade. Dá -me no Flor, você está a, a derrubar ele, porque o organismo dele é mais frágil. Agora, eles, eles, essa pessoa, eu já falei, né, ela vem mais voltada para a arte, para a dança, para a música, né? então, se você enquadrasse nessa linha teatro, ela se daria muito bem. E eles são complementares, isso, o Gema e o Flor são complementares. Isso num par né, de casamento, de sociedade, no trabalho, tudo, eles são complementares, por quê? O gema passa a sensação de, da razão para o flor e o flor faz invertido. Passa a sensação da emoção. E são complementares. Ah, eu tenho uma informação que não, não tenho certeza dela ainda, mas que a Santa Casa de São Paulo, ela já está recebendo o paciente dela e olhando a íris dele. Por quê? Se você conseguisse colocar no prontuário de cada pessoa que recebe, quem é aquele tipo de pessoa, imagina um par de pessoas dessas no hospital, no leito. Um gema e um flor. Quando o gema gritar, sai da frente, corre atrás, porque a coisa está feia. Mas o flor vai ficar chorando, reclamando o tempo todo. E aí ficam as pessoas que não conhecem, dão um remédio da outra, quando você podia dar um placebo. Ela quer, essas pessoas querem um afago, querem um carinho, querem. Elas, elas querem chamar a atenção para elas. Isso é muito complicado, chamar a atenção pelo remédio. Tá? Desculpe, não estou criticando o remédio, não, mas é. E aquilo é muito comum, isso aqui. As pessoas se, a gente vê, a gente sai de farmácia e vê pessoas saindo com caixa de remédio, né? E aquilo não para, não é? Você, às vezes não tinha necessidade daquilo. Aí, esse corrente, ele chamou de corrente sair saídes, toda fechada, tá vendo? Fibras toda fechada, é como se fosse a corrente de um rio. Essa essa pessoa diz assim, é, me, o rio diz assim, me espera que eu vou chegar lá. Eu vou na minha velocidade, vou no meu leito, até o, até o passo, passo dessas pessoas é mais cadenciado. São pessoas que, se você fala alto perto delas, incomoda. Elas vieram para a paz. São pessoas da paz. Organismo extremamente resistente, entra, entra na doença e sai com muita facilidade. E elas só vieram muito voltadas para o mundo para cuidar do outro. Então, você colocar na área biomédica, na medicina, na odontologia... Na, na, na psicologia qualquer coisa um maçoterapeuta um, qualquer, cuidar do outro para essas pessoas elas vão se dar muito bem porque elas vo vieram voltadas para isso organismo extremamente resistente essa aí realmente é, é uma ilha difícil de ver eu tô, já atendi mais de 400 pessoas aqui no, no Rio de poucas, muito poucas assim, é percentual muito baixo não sei porquê, mas é um percentual muito baixo desse tipo de ilha. Aí, ele juntou o, o, o gema e o flor e fez o que ele chamou de agitador. Tem manchas, que tem e tem flores também dentro dela. Quem são essas crianças? Desde pequenininhas, são crianças criativas, inventivas. A mente é um furacão de ideias. Toda hora ela tem uma ideia, tem uma ideia, tem uma ideia, tem uma ideia. E ela cresce assim com essa, com essa vida né, de ideias. E é muito comum essas pessoas... Elas começaram, começaram um projeto de vida, aí está no meio desse projeto aqui, já está de olho no outro e achando que o outro é melhor, e está no meio, acha, acha que o outro é melhor, e vai pulando, de, vai pulando de projeto em projeto. E é muito comum chegar no final de vida, você olhar, e ela não concluiu nenhum. Ela começou vários, vários projetos e não fechou nenhum. Então, se você juntar um, um, um agitador que é extremamente criativo com corrente, você vai fazer um par quase perfeito. Eu vou citar um caso aqui que passou no meu consultório. Um, vou chamar de rapaz, né? 50 anos, para mim é um rapaz. Estou né? com 83, ele com 50 anos, então é um rapaz. Né? Então, ele chegou no consultório, eu comecei a falar do trabalho, disse assim, e eu botei meu sócio rico. Aí, a íris dele era exatamente isso daqui. Ele já tinha feito vários insights ao longo da vida dele, até que ele encontrou um, que eu, que eu depois ouvi eu a eles dele, que era um tipo corrente. E aí, ele, esse corrente olhou para ele, olhou para as propostas dele e disse assim: Poxa, esse, aí, esse trabalho é legal, vamos, vamos produzir esse, esse, esse, esse, esse trabalho, esse, esse material aí. E criaram um, um, um material que está em, lá, está em prateleira de supermercado, de, de, de farmácia, e ficaram milionários. E ele acha que colocou o outro rico ao contrário. O outro que colocou o Henrique, ele já tinha feito vários insights, não tinha fechado nenhum, até a hora que ele encontrou um cara que fechou com ele. É interessante isso, né? A gente. Ele fez o Corrente Gema. Quem é o Corrente Gema? É a paz com a concretização. Tá? Tem aqui uns gemas aqui dentro. Esse é a paz com a concretização. É, não preciso falar muito dele, porque é exatamente aquela pessoa que sabe, sabe realizar... E, e está dentro da paz também. Nesse aqui, que é o Corrente Flor, que é o que dá mais aqui no Rio, quem são essas, esses, essas pessoas? São pessoas empáticas, são ótimas para você lidar com elas. Elas são pessoas da, assim, da calma, da paz. É, tem, tem, ela tem um problema que incomoda um pouco. Que, imagina aquela dona de casa que tem, num terreno ela tem a casa dela aqui no centro do terreno e, e tem quatro filhos e gostaria de cada filho tivesse um, um, uma, uma casa ali também dentro do mesmo terreno. Por, por quê? Elas são muito controladoras. Ela gostaria de ter o um filho próximo para poder fazer o controle deles. E aí começa a entrar na casa do filho e da filha e, e, e, e sem ser sido chamada, convidada, achando que está ajudando. Né? E aí, mãe, Fica lá fora, me espera, se eu precisar, eu chamo, porque ela, ela entra na casa, vai dar sugestão na comida, na roupa, no trabalho, gente, pelo amor de Deus, fica lá fora, elas são elas são muito boas para lidar com ela, mas são muito, gostam muito de controlar, é, entrar na vida dos outros, assim, achando que está ajudando, tá? esse é o tipo corrente flor. Hum, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, por favor. Aí ele fez o Ajudador Gema. Esse é a dos, dos estrategistas. Nós estamos até numa, numa área que aqui é uma, uma casa de, da, da, de militar, né? vamos dizer assim, um comandante vai, tra, vai traçar um projeto, um processo para uma, para uma tropa, ele vai, como é, como é que eu vou fazer? Vamos começar daqui, pá, pá, pá, vamos fazer, tem caminhos já pré-traçados Ele já sabe o objetivo dele. E assim numa empresa também, quem dirige uma empresa vai criar um projeto, né? ele traça, trazendo do começo ao fim. Né? Então, essas pessoas são, são as pessoas que, se você juntar, olha só que negócio interessante, eu faço, eu faço trabalho para a empresa, para melhorar a produtividade do grupo da empresa. Você analisa os funcionários todos, se você pudesse depois fazer um rearranjo, você melhora a produtividade do grupo, já, já tem essa experiência. Você pegar um agitador mente que não para, criativo, criativo, e, e botar um, embaixo dele um Gema, o Gema-chefe dele, vai arrumar confusão. Por quê? Todo dia ele vai chegar na empresa, o ajudador, chefe, pô, estou com, com uma ideia genial para a gente ganhar dinheiro, para a empresa ganhar dinheiro, Ele tem sempre um projeto, está sempre com um projeto. Aí, qual é a primeira pergunta que o Gema faz para ele? Tem base técnica, tem orçamento, tem não sei o ele não vai escutar se você levar para ele só, só, só a ideia, ele quer, uma, ele, quer, ele quer tudo concreto. E aí, o que, que acontece nesse, nessa hora? O cara sai dali da sala do, do chefe fuzilando, diz assim, Pô, o cara não me escuta, ele não quer me dar atenção, não é não. Se você levar para ele um projeto todo completo, ele vai te escutar. Se não, quando eu vejo esses casos na empresa, o que, que eu faço? Gente, tira debaixo dele, tira, se puder fazer isso, tira esse debaixo dele, porque ninguém está ganhando ali, nem eles estão ganhando, porque não vão se entender e nem a empresa ganha, porque é uma, uma briga permanente naquilo ali. Tá? Então, se você puder separar esses dois, é bom, porque é, uma, é briga de cachorro grande. Né? Então, a gente... Né? Por que, que não dá nada? Defeito meu, peraí. Não para desse mais não né? Aqui ele, ele, ele mostrou o flor. Essa ilha que eu acho interessante falar sobre ela, para vocês prestarem atenção, o seguinte. Sabe aquelas crianças que ninguém toma conta delas? Não adianta. Pai, mãe, é, a escola, né? escola avô, ninguém, ninguém criança extremamente criativa e inventiva, e que ela precisa de espaço, ela expansiva. Essas crianças são, são, dão trabalho. Não é? E é esse tipo de ilha daqui. E eles são muito é, é, aqui Aqui no Brasil, eu, eu vi nos Estados Unidos, eu vi uma, uma revista dos Estados Unidos, que eles estão considerando as, 30% das crianças deles como hiperativas e passando um remédio chamado ritalina para a criança para poder com, com, é, centrar a criança. O que a ritalina faz na realidade? Ela bota, bota você dentro de como se fossem um dois guardas na sua, na, ao seu lado. Para bloquear aquela ativação dela, aquela agitação dela. E a criança acaba perdendo, perdendo a identidade, porque fica um zumbi. Não é? Isso, então, essas crianças aqui, essas pessoas, crescem assim. Você imagina uma pessoa dessa, que não, não gosta de coisa repetida, bota para trabalhar num pedaço da linha amarela, por exemplo. É a morte, né? É a morte dela. Ela, ela, ela, porque não tem. Não tem criatividade nenhuma. Troco, troco, troco o dia inteiro aquilo ali. Vai trabalhar numa, numa linha de produção, com, enche o frasco, enche o frasco, enche o frasco. Aquela do, do, do pedágio, no final do dia, ela está doida para arrebentar aquela cabine. Porque, e como ela não sabe, ela vai toda hora sair para o banheiro, vai para não sei o quê. Vai, ela não, não sabe se expressar, que aquilo está incomodando, então aquilo está tá trazendo, fazendo mal para ela. No final da vida dela, vai se continuar ali, vai, vai dar problema para ela na saúde. Né? Numa linha de produção é a mesma coisa, de, de, de eixo frasco. Eixo frasco pô, não tem criatividade nenhuma. Eu eu, eu atendi eu fiz um trabalho numa empresa e cheguei numa sala, era um, era, era um garoto, um rapaz, garoto, um garoto de e poucos anos para mim, mas bem, bem rapaz. Ele estava sentado numa sala que só tinha porta, não tinha janela, porta e um ar-condicionado e ele sentado em frente ao um computador eu fui vendo a nariz das pessoas, quando eu cheguei na dele, que eu olhei e disse assim, poxa, quem, quem colocou você aqui? Não era, pra, era, era esse tipo de aqui, não era para você estar aqui dentro. Aí e deu um salto, disse, assim, poxa, foi meu chefe, fala com ele. Aí eu fui lá falar com o chefe, chefe, amigo, tira aquele rapaz lá de dentro, bota em um lugar mais criativo, mais expansivo para ele, porque senão ele vai morrer ao longo do tempo. Você está matando, vai matar esse rapaz, porque ele vai perdendo... Aquela, aquela aquela potência de, de, de, de trabalho numa coisa repetitiva que vai fazer muito mal muito mal para ele tá então esses são os arquétipos do, do do Denis Johnson todos nós estamos estamos enquadrados num desses arquétipos todos no mundo inteiro está enquadrado num desses arquétipos tá então são os oito arquétipos que o Denis Johnson traçou O Denis João se identificou os anéis que mostram o estado emocional da pessoa e esses anéis são paralisantes. O que, que, o que, que ele percebeu? Você, nós vimos ali todas todos aquelas íris, todas muito limpas de tudo, não tem nada nela, você não, não, não viu nada nela, naquela íris que chamasse a atenção. Ele, ele faz agora, ele mostra agora o seguinte, olha. Os anéis estruturais. Hum. Anel de realização. tá vendo essa, essas linhas brancas que aparecem aqui à volta da íris, aqui na, bem na ponta dela, essas linhas? Nós chamamos na iridologia de anel de tensão. Quando eu vejo a íris da pessoa e aparece está com esse, com esse tipo de, de, de íris aqui, eu já sei que está uma pessoa tensa. Não adianta ela enganar, dizer para mim que não está, que ela está tensa. Mas é uma tensão interna. Não é uma tensão externa, não é a pessoa agitada, não. É uma tensão interna. Tem alguma coisa que está incomodando ela e vai fazendo esses anéis... E esses anéis são paralisantes. Eles são, é, é, imagina uma dona de casa que vai varrer a casa, é, ele não faz parte da sua... Ele, nenhum desses anéis faz parte da sua isla. Né? A gente trabalha exatamente para tirar esses anéis. Imagina uma dona de casa que vai varrer uma casa com a janela aberta. Aí pega o lixo do canto, do, do, de um canto, do outro, bota no, no centro da sala e a janela está aberta. Daqui a pouco vem um vento, Quando ela vai pegar o lixo, o vento levanta e vai começar tudo outra vez. Então, esses anéis eles acabam fazendo esse negócio com a pessoa e ela não, enquanto, ela não percebe que enquanto ela não tirar aquilo ali, ela não vai sossegar. Ele, ele, eles provocam muitas dores nevrálgicas. É muito comum as pessoas, às vezes, acordar, está todo serelé, daqui a pouco dor aqui, dor ali, mas, pô, aí como que apareceu a dor? Não bati não com a perna em lugar nenhum e aquela dor está aparecendo? Não tem muito sentido aquela dor aparecer. Não é? Então, é por conta desses anéis aqui que eles, eles provocam muitas dores tá? Esse chamado anel de realização, anel de tensão. Ele mostrou isso aqui, que é o um anel de harmonia. Olha só, tem uns, umas bolinhas na ponta da íris aqui. Nós chamamos de anel de rosário linfático. O que, que ele mostra esse anel? Que o seu sistema linfático está ficando congestionado. E quando você tem um sistema linfático congestionado, está deixando depurar o seu sangue podendo trazer sérios problemas para você, consequências de vários problemas. Qual é a característica dessas pessoas? Ter, serem boazinhas para o mundo. Aquelas pessoas que não sabem dizer não. Tem um... não casa, às vezes, para tomar conta do pai e da mãe, que são muito mais velhos, do filho, do, do, do irmão muito mais novo. E tem um leite do hospital para fazer companhia, não queria ir, mas vai... Tem que levar o sobrinho para a escola, não queria fazer, vai. E vai atendendo o mundo, sendo boazinha para o mundo, mas mazinha para ela, porque ela está provocando o seu sistema linfático. Tá? Então, é esse chamado anel de harmonia. Quando eu vejo esse anel aqui, que eu analiso, é, esse anel, eu, eu, eu procuro trabalhar o mais rápido possível para tirar esse anel. Tem técnica para isso. Tá? O anel de propósito, é esse aqui, o anel de missão, também é chamado anel de pele. Está vendo esse halo escuro que aparece aqui na rede da pessoa? É, essas pessoas são da, muito da dúvida. Elas, por exemplo, se você botar. Eu, eu faço uma simulação assim: se você colocar uma pessoa dessa num quarto de hotel, com luz acesa e duas camas, é capaz dela ficar acordada a noite inteira, que não sabe para dormir, da direita ou da esquerda. Ela, é, é É verdade. A direita ela vai ventar, vai, vai cair chuva, Da esquerda tem mosquito e, e vai ficar zanzando ali e, e não sai do lugar. Vamos, vamos, vamos sair para uma festa, ela derruba o armário todo de roupa. Bota a roupa, bota a roupa, bota a bota, roupa. Bota, bota, bota, bota, e, e, e, no final, não chegou a lugar nenhum. Ela precisa muito de... Ela busca muito alguém que ajude para dar sugestão. Ela, ela não tem... Ela não são, tem muito, muito, muita dúvida na vida. Tá? Essas pessoas, vocês conhecem pessoas assim. Não é? E como, né? Esse, esse anel que ele me mostrou aqui, anel de determinação, eu vou chamar de anel senil. Eu estou falando de idade. Senil, ele só deve aparecer nas pessoas acima de 64 anos. Por quê? Ele mostra um envelhecimento. E enrijecimento das artérias. Acima de 64 anos, é mais ou menos normal. Mas abaixo, eu já atendi um rapaz com 38 anos com anel senil. Qual é a história dele. Ele entrou numa empresa com 25, olhou a estrutura da empresa, e você é o diretor dessa empresa, o gerente geral. E saiu atropelando todo mundo. Pá, pá, e, e provocou um anel senil. Aí eu falei para ele, olha... E você está provocando no seu organismo uma coisa complexa. Cuidado, que isso aí pode te dar mal. Você pode chegar aos 45 anos já como diretor, como gerente, mas pode chegar entortado. Porque esse anel, ele mostra enrijecimento e envelhecimento das artérias. E acima de 64 anos mais ou menos normal. Mas um garoto novo desse, assim, é complicado. Não é? Então, é muito comum as pessoas chegarem no consultório com esse tipo de anel aqui, e às vezes... Eu já atendi gente com mais de 70 anos, 70 e tantos anos, que não tinha anel senil. E outros com, com anel senil. E dizendo assim, eu estou com labirintite. Aí a pergunta que eu faço, você fez teste de labirintite? Não, não fiz, mas, disser, mas me disseram que eu estou com labirintite. Por quê? Esse anel, você, ele, ele provoca muito tonteira, esquecimento, e você vai andando, daqui a pouco você perde o equilíbrio. Aquelas pessoas que estão deitadas na cama, é, cabeça aqui, pé aqui. Né? Aí, na hora que ela levanta, o sangue está tá aqui, né, nessa posição, é, levanta, faz isso, né? O sangue corre na cabeça, para os pés, e ela, tem, ela precisa segurar até no armário, no, na parede, porque ela pode cair. Então, a essas pessoas, a gente recomenda, vira os pés para cima, faz um shark na cabeça, dois minutos de respiração, Encharca a cabeça de sangue, depois você levanta que você percebe que não vai, dar, não vai acontecer nada. Mas esse anel, é, é nessa linha física, é desse caso. E na linha emocional comportamental, essas pessoas ficam muito donas da verdade. Não saem do lugar, não dão escuta, não adianta. Vamos falar sobre esse microfone aqui. Ah, eu já fez tudo sobre ele. Parece que, aí quando, quando, quando é mais novo, assim, pô, que troço chato! Como é que conversar com uma pessoa que já sabe tudo é muito chato? Mais velho não, mas da minha idade, eu tava, ah, esse cara é velho, ranzinza, deixa ele falar. Mas o mais novo é complicado. Você, aquele, aquele, aquela pessoa teimosa que não cede de jeito nenhum. Entendeu? Então, esse, é, esse anel ele, ele provoca isso. Ele, ele dá como se você estivesse um capacete de moto apertando a sua cabeça. Não é dor de cabeça, não é um peso na cabeça. É a característica desse anel. Tá? Tem, tem, tem técnica para também soltar Esses anéis todos têm técnica para soltar os anéis. Tá? E, por último, ele apresentou esse aqui chamado anel de neurastenia, que, na realidade, aqui, junto da pupila, começa a aparecer uns dentes de serra. Nessa imagem não fica bom de ver, lá Mas aparece um dente de serra na pupila ali. É característica de quem? Das pessoas que tiveram tudo e perderam, ou viram ao seu redor pessoas que tiveram tudo e perderam. Tipo assim, aquilo ali eu não quero para mim, não. Aquilo ali é uma coisa que eu não quero que aconteça comigo, não. E esse, esses anéis, eles provocam muito dor de um duodeno nas pessoas. As pessoas começam a sentir muita dor no duodeno. Então, essa é a característica da... Quer dizer, estruturalmente, é aquilo que eu falei com vocês. Né? O, o, o, o Denis Johnson, com, com a formação, a gente projeta eles da pessoa, já sabe com quem está falando, e depois olha se tem um anel desse aqui, eu fiz uma palestra uma vez, foi, foi lá em Pilares, tinham 42 pessoas, e na época eu trabalhava com televisão, eu tinha uma televisão, então eu fotografava e, e aí o que, é que acontecia, quando acabava a palestra, aquele monte de gente aí ficava interessado em ver a sua índice, né? aí eu botava tudo em fila e eu falava para as pessoas, botava a projeção e, e, e falava para as pessoas o que, que, que eu estava vendo, que, porque esse trabalho é confidencial, eu não posso abrir. Para o público que é, a menos que a pessoa deixa, mas não vou fazer isso. Né? E aí eu ia falando para cada um, aí, um, um, um, um das 42, 40 não tinham anel senil, não tinha anel, anel de, de, de tensão. 40. Aí, que, que Não é muito comum isso, não. Aí eu perguntei, que, que, que, que grupo é esse? Ah, é um grupo de estudo da mente. Pessoas que já estavam com a mente trabalhada, estudando a língua tal. E é interessante que. O a, a segunda pessoa que eu atendi era um garoto. É um rapaz, ele deve ter uns 20, 20 e pouco, 30 anos, e ele tinha um anel senil já. Aí, e, mas a índole dele era, era aquela flor, flor, com um anel senil. Aí eu falei assim: Puxa, você é um jardim de emoções. Ele falou assim: Não, eu sou razão. Eu digo: Razão, você não é, não, cara. Isso falando para ele aqui, porque você sabe por que, por que você está sendo razão, porque esse anel senil está te levando para a razão. Aí foi saindo todo mundo, saindo todo mundo, e ele foi ficando. Eu digo, ele não gostou muito do que eu falei para ele, não. Aí, quando acabou, ele disse assim, eu posso ver meires outra vez? Eu não acreditei no que o só falou. Eu digo, mas não sou eu que estou falando, é a máquina que está te mostrando que é. Aí, ele ficou de passar no consultório depois, mas acabou não aparecendo, não sei o que foi feito dele. Tá? Mas, de qualquer maneira, é, é, é, é, eu atendi uma, uma psicóloga, né? psicóloga com flor para tudo quanto é lado, com anel senil. Não né? Aí eu falei, você é um jardim de emoções. Ela disse assim, não, sou razão. Aí você escuta a história de vida dela, o que, é que aconteceu? Casada com uma pessoa de muito dinheiro e, de repente, o cara rompeu o casamento e largou ela pendurada no ar, sem saber o que fazer. E aí ela, para se defender, né, para ter a vida dela regularizada, resolveu formar um anel senil para ser forte. E eu falei para ela, você está provocando suas ela não tinha 50 e poucos anos, você vai estar tá causando problemas no seu, no seu organismo depois. E ela entendeu isso, interessante que ela entendeu, ela disse, como é que você viu isso? Eu estou vendo aqui, aí está está mostrando. Aí ela entendeu isso, e nós trabalhamos depois, esse anel, ele vai, quando não some, ele, ele mais ou menos, ele desaparece. Eu atendi uma, com esse anel aqui, atendi uma senhora, ela, ela levou dois filhos para eu atendi ela, primeiro, se dá para trazer meus filhos para atender aqui, aí foi em casa, buscou os filhos. Um garoto de oito anos, oito anos, preste atenção, oito anos, cheio desse anel de tensão, mas como se tivesse passado um compasso dentro da ilha dele, rasgado a ilha deles Aí eu perguntei para ela assim, é, aconteceu alguma coisa com essa criança? Não, não. Eu digo, pô, ela tá falando uma coisa, eu estou falando outra, eu estou vendo uma coisa, ela está vendo outra. Aí, insistiu um pouco mais, depois de insistir um pouco mais, ela falou assim, ah, sim, quando ele tinha 4 anos, o pai dele foi sequestrado. E aí, ficou 16, 16 dias sequestrado. E aquele negócio, aquele movimento dentro da casa, morre, não morre, polícia, não sei o que é aquela confusão, o que, que aconteceu? Afetou a ilha da criança com 4 anos. Ele já, Ele Porque aí eles se formam aos 6 anos de idade, tá? só pode só deve analisar as pessoas acima de seis anos de 6 anos de idade e ele já com oito anos já estava com a eles toda com toda já é, contaminada tinha que trabalhar aquela aquela, aquela tensão que estava dentro dele que ele coitado ele não teve culpa que ali apareceu para ele bom pode... que tem, tem que ser aqui vá Já falei sobre esses anéis? Tá, Então, vamos lá. O que aconteceu depois? Cientista descobre que os olhos estão realmente na janela da alma. Na Suécia, na Universidade de Orebro, cientistas compararam as índices de 438 pessoas e observaram que é possível ver traços da personalidade delas. O resultado foi publicado no jornal dele, Mirror na Inglaterra. Então, esse trabalho tem trabalho de confiança ele não está não, não aleatório esse trabalho não tá? Tá? então a Iris tem esse poder de mostrar para você quem é e onde está marcado aquilo ali para identificar como, como é que você pode se comportar no mundo de, de repente né? então é, é, é, essa, é, essa é uma marca da Iris é, essa pessoa aqui com um anel senil desse tamanho provavelmente ela está totalmente mudada porque ela, ela veio para a emoção e está mudada está né? totalmente tá, mudado levando para a razão por causa da Nessonil. olha o que eu falei para vocês aqui essa de é uma pessoa que até eu conheço que tem uma gema aqui ó, fígado aqui e uma gema aqui aqui não é o fígado mas é o simétrico dele lá na linha de esquerda essa pessoa com senso de justiça extremamente resistente, muito forte tá? a injustiça eu conheço essa pessoa a injustiça com ela mas afeta demais Tá? esse tipo de íris aqui. Aqui, aquilo que eu mostro, falei para vocês, daquele ajustador gema, né? com, ah, vou falar para vocês aqui, agora esqueci. Quando você tem marca na íris direita, você olha que elas são é diferentes, ela, ela parece mas são diferentes, ela não tem nada a ver uma com a outra, né? direita e esquerda. Ela tem mais, mais marca na esquerda do que na direita. Está vendo? Você vê que aqui tem mais marca na esquerda do que na direita. né? que na direita. Se essa pessoa escreve com a mão direita, a genética dela vai ser na íris da direita. Aí vai, É só você olhar a família do pai, da mãe, da, do pai, lá do bisavô, avô, bisavô, ver como é que era essa família você dá, vai, se, e olha bem para não repetir a história ruim dessa, dessa, desse caso. Essa aqui, ela veio com a íris da esquerda, a, a genética dela é, é materna. Tá? É interessante isso, né? Eu, eu tenho três amigos, é, dois médicos e o outro não, estudou, não, quis, não quis estudar muita coisa e ficou na vida. Está tá, tá realizado, mas tudo bem. Não, não quis fazer a medicina dos outros. Aí um dia, e eles não só. eles vieram de fora do, do Brasil. Aí um dia eu perguntei para ele, para um primeiro assim. Como, como é que está teu irmão? Que era o outro médico. Eu era um médico, eu perguntei. Ah, está tá bem, está trabalhando. E o outro? Ah, Luiz, esse está sempre bem. Sempre bem. Está numa confusão danada, tem para pagar pensão, tem de confusão, várias mulheres, mas ele está sempre bem. Ele puxou um tio, ele puxou um tio, dois mesmo, pai e minha mãe. Os dois aqui, não, não, e ele, esse outro, meio pipa largada ali. Ele assim, ele puxou um tio, meu, que eu tinha lá, na, na onde nós viemos, você falava com ele, cara, cheio de confusão, um rolo danado, mas ele estava ele sempre bem, então gente foi puxando na genética aquele X, você vê que na mesma família, você é duas ou três pessoas, é, é muito comum acontecer isso, você mas como é que pode, três, três pai, mesmo pai, mesmo pai, mesma mãe, e de repente nasce uma pessoa porque foi buscar uma genética lá, lá de fora, nós temos essa genética, né? com certeza temos, se buscar a gente vai achar. Né? Aqui eu eu, eu trouxe para vocês, para vocês darem uma olhada, olha aqui. Essa, essa na íris direita aqui, na esquerda também tem. Esse amarelão que aparece aqui, ó, ele não faz parte da sua íris. Tá? Isso aí pode ser remédio, pode ser alimentação, e pode ser o fígado não estar tá funcionando bem, está jogando, jogando bilhas para dentro do corpo. Tá? Então, você tem que ver, quando vê um, um negócio desse aí, tem... Tem, tem outras procedências, mas de uma maneira geral é isso daí. Remédio alimentação, o fígado trabalhando em cima da pessoa jogando bilhos e, e vai amarelando. Foi antes de ontem, hoje é quinta, né? Quinta, terça-feira atendi uma menina lá que já atende desde 2015. E agora ela está fazendo, fazendo um trabalho com ela de, por cromoterapia de... De, de tirar é, rosário linfático, e ela tem um pterígio também na, na íris, então, estou trabalhando como, como terapia tá, e está tá cedendo. Aí, eu, eu olhei a íris dela e exatamente isso daí, estava cheio de... Eu digo, mas vem cá, o que, que você está fazendo? Ah, estou tomando um monte de remédio para malhar, para manter a, a malhação em dia, o um corpo mais sarado? Está tomando um monte de remédio, eu digo, então, cuidado com isso, você está prejudicando o seu organismo. Não sei o que ela está tomando, nem quero saber mas de qualquer maneira presta atenção que você está fazendo que o seu organismo pode ser prejudicado. Luiz, se você falou um monte de postulou, e ele, eu não tenho que em momento algum você se refere com alguma influência da cor dos olhos na cidade. As íris são predominantemente marrons, e azuis, tá, marrons e azuis, e isso não quer dizer nada, não, porque é característica, vem com a pessoa, então, você vê, às vezes, uma família, pai e mãe com íris escuros nasce uma criança no íris azul, aí você vai buscar, tem, tem uma genética que trouxe, é um tio lá da, da, da Suécia, sei lá, num país qualquer desse que, que traz a íris azul e marca ali, então, a predominância é marrom e azul, tá, mais, mais marrom do que azul. Agora, às vezes, aparece umas verdes. Verde tem 2% do, da população do mundo que tem a íris verde. E a, esse verde, às vezes... Vou falar aqui para você, mostrar para você, que às vezes não é só verde, não. Vou, vou mostrar para você o que, é que acontece com essa íris. Tá? Deu para entender a sua resposta? Ah, essa aqui. Essa aqui. Essa aqui, olha. É uma íris aparentemente azul, mas ela está toda esbranquiçada. Está vendo? Está tudo esbranquiçado aqui. Ó. Não tem cor. Tá... Essa pessoa está de mal com a vida, com certeza. Pessoas, são pessoas ácidas. Vou falar, falar um caso que, rapidamente, que aconteceu comigo. E, na época, era uma professora que eu tinha, que foi quem deu aula, pra, fez o curso comigo, passou, me colocou nesse, nesse trabalho. E nós fizemos um, um grupo de estudo na, na, na faixa, eu falei com ela, vamos, vamos trazer as pessoas para a gente, espontaneamente, que a gente vai dar uma olhada na íris, você vai fazendo a análise da íris e a gente aqui como aluno vai olhando, vai aprendendo também, né, que é uma, uma, uma aula prática. Eu pensei que não fosse aparecer ninguém, um monte de gente se, se apresentou lá para fazer o, a verificação da íris. E aí, nós percebemos que as pessoas que tinham problemas é, tuberculose, já tinha um pulmão não é doente não é, é um órgão mais frágil aí que eu falei falei para ela vamos fazer vamos fazer esse trabalho no, no hospital de Curicica ali Curicica aqui, vocês conhecem aqui no Rio tem um hospital de tuberculoso ali né aí nós fomos lá fazer esse trabalho apresentei me apresentei eu e ela com o diretor da escola do, do hospital é, se ele permitia fazer esse trabalho para ver se realmente, porque era um trabalho para a gente, para medicina é fantástico. Se você conseguir provar isso, você vai dar um avanço. No, no, no, não, é, não é dizer que o órgão é doente, não, é que ele é um órgão mais frágil, um órgão de, de, de, de, de ataque né? de, hein? propenso, propenso a, a causar um problema qualquer. E nós começamos a fazer. Aí não sei se vocês conhecem. Bom, aí fizemos, foi feita uma reunião, médicas e médicos do hospital sentaram ali. Na época a gente, né, a gente trabalhava com, com televisão. Médicas e médicos. Aí, primeira pergunta que o hospital, o, o diretor, sabe? são dois terapeutas aqui, sabe? aí uma das médicas que estava sentada falou assim, vocês são médicos? Não. Estamos fazendo trabalho, não somos médicos, não. Somos terapeutas. Olha a pergunta, mal feita. Esse, esse trabalho que vocês apresentam, dá para ganhar na loteria? Olha a pergunta que eu achei estupidez, né? dá para arrumar namorado através desse, desse trabalho? Aí eu digo assim, eu falei com ela assim, na hora de apresentar, vamos, vamos ver como é que vai fazer isso. Aí acabou o trabalho, como, como era, era, era televisão, as pessoas se interessaram de ver. Eu digo, quando chegar na vez dela, para todo mundo falar para mas quando chegar na vez dela, você, vamos abrir a ilha dela, que essa, essa mulher deve ser rasta. Mas não deu outra, era essa aqui. Aí ela começou a falar dela, por uma sua, desde dela da vida, está de mal com a vida, as pessoas de mal... Ela mandou, não, para, para, para, não quis mais saber de nada. Aí depois queria ser amiga, pô. Eu digo, peraí, amiga como? que é amiga? Uma pessoa mal-educada dessa que recebe você não respeitando o trabalho? Aí eu comecei a... Eu, eu comecei, só um minuto, só para achar aqui. Eu comecei esse trabalho, nós começamos esse trabalho, e na época era eu que ia fotografar eles íris, das pessoas. Eu não sei se vocês têm noção da tuberculose. A pessoa que, quando ela, ela começa a tuberculose ela toma uma injeção desse tamanho, que seja mesmo dessa injeção desse tamanho. E, normalmente, as pessoas acham que no meio, da, no meio do trabalho já estão é, curadas e param. Aí aquilo volta recidivado, aí tem que tomar uma injeção já maior desse tamanho, seja mesmo desse tamanho. Aí, se fizer a mesma coisa na segunda dose, vai, passa para uma maior, que é essa injeção aqui deve ela, mas ela já está em estado quase que terminal. Aí eu fui fotografar uma ilha lá, lá. O, o diretor falou assim: Olha, você vai fotografar uma pessoa agora que tá, já está em terceiro estágio dela. Quando eu cheguei na no, na cama dela, ela deitada lá era uma senhora. O, o, o braço dela era das da pessoas do meu dedo assim. Eu digo gente, eu fiquei, eu fiquei com medo. Eu fotografei, mas eu estava num ambiente muito contaminado. Tuberculose girando ali por dentro. Aí eu, eu fiquei meio com medo daquilo. Pá, fiquei com medo. Foi foi medo. Eu podia ter ajudado, mas fiquei com medo. E aí, desfaz, vagarinho, saí, não, não apareci mais. Um dia encontrei com ele aqui na cidade, falei, você sumiu, eu, disse, ah, eu dei uma desculpa qualquer lá, mas eu não consegui concluir o trabalho. Mas eu acho que a gente poderia ter feito um trabalho interessante para ajudar a medicina nesse sentido, de você ver um órgão mais frágil, se aquilo... Tem uma pergunta lá atrás. Era justamente esse ponto que o referiu para o senhor. Sim. É, nesse trabalho que a gente fez de, de, de grupo de estudos, e depois, depois, depois, mais tarde, eu montei com essa professora, nós montamos um grupo para trabalhar em empresas. Aí fizemos vários trabalhos em empresas. Aí, mas era tudo aqui no centro da cidade, eu moro na Barra. E eu já estava aqui, já cansado da cidade. Digo, gente, a gente vai vir da Barra na época, não tinha metrô, você levava duas horas para vir, duas horas para voltar de ônibus. é Muito cansativo aquilo, né? Aí chegou um ponto que eu digo assim, ó, você fica, como eu era o agenciador de trabalho para ela, que eu conhecia muita gente, eu digo, ó, você fica aqui que eu vou arrumando trabalho para você, mas depois ela não conseguiu dar sequência e, e acabou desistindo. Mas é, é, nós, nós fizemos um trabalho para empresa de caça talentos, tá? o Headhunter. Né? Aí, olha só, um negócio interessantíssimo, nós, eles estavam querendo contratar uma pessoa para colocar numa, numa empresa que eu conhecia, a gente conhecia a empresa de alta pressão, estava querendo colocar um diretor financeiro para a empresa. O salário na época era 35 mil, reais, era dinheiro para caramba, são muitos anos atrás, era muito dinheiro. Aí eles mandaram para a gente cinco currículas de pessoas para a gente dar uma olhada. E tinha um realmente que era excelente, excelente, trabalho currículo excelente. Aí, nós dissemos, olha, não está se assim enquadrando, não está dando para enquadrar nenhum deles até agora, porque vocês estão querendo, não. Ah, mas então vamos botar isso aqui, que é o melhor currículo. Vamos botar. E o cara tinha anel de rosário linfático. Essas pessoas que têm anel de rosário linfático, elas, você não pode colocá-las para o um embate né, numa empresa, porque ela chega num ponto que ela recua. Ela acha que está incomodando o outro, aí recua. Não era para ele, não, aquele ponto não servia. Mas eles colocaram, o que, que aconteceu? 15 dias depois o cara pediu para sair porque não aguentou a pressão. Aí que eles passaram a acreditar no nosso trabalho, assim, não, realmente tem razão. Não dá, gente, não insiste com uma coisa que a gente está vendo que não vai dar, não insiste. Tá? Então, esse é, na realidade, vou botar mais uma íris aqui. Essa aqui, mais para mostrar né, o, o, o, rosário, o rosário linfático, o anel de, de tensão, com os detalhes da íris aqui, para vocês terem uma noção de que, como é que é uma íris. Vocês estão vendo sempre que é sempre marrom ou azul, né? Essa íris aqui eu coloquei para vocês verem o seguinte, está vendo? Essa, essa mancha que está aqui, olha, não é doença, não é nada, vem na íris dela, tá? Isso aqui não sai, não. não. Não fica tentando achar que isso aqui é doença e vamos trabalhar para tirar, que não tem nada a ver. É uma marca apenas que está aqui em cima. Tá? Na, na, na, cabeça, na parte da cabeça da, dessa pessoa aqui. Tá? Então, é só para mostrar para vocês isso, como é que ela é. E essa pessoa, você vê que a íris dela, ela, ela, ela é marrom, mas ela, ela começa a perder cor aqui. Está vendo? Ela fica esbranquiçada aqui. Está vendo? Tem uma parte aqui que ela perdeu cor. Normalmente, essas pessoas, elas têm... São muito... É, sem vontade de fazer nada. Aquelas pessoas que têm não tem energia, está doido para o mundo acabar em barranco para morrer encostado, porque a fica, está ali, sabe, falta, falta, falta mineral dentro dela. Nesse caso, a gente até recomenda, procura uma reposição de mineral, porque pode estar tá afetando você. É, sim? Olha, essa, essa é uma pergunta que eu até me, me, me fizer me fizeram aqui também, teve uma, uma companheira nossa que está aqui e que fez isso também, fez uma pergunta que se a iridologia se ela identifica o órgão. Eu, eu já vi, já vi é, pessoas, com, mulheres com pólipos no útero, né, seios, e, e aí eles mostrando isso. Tem, a pessoa não está sentindo nada, mas aquilo pode depois dar um problema. Tá? Agora, às vezes não, às vezes passa, se a pessoa estava conversando comigo, passou batida, pelo, não, não sei se a pessoa não teve cuidado de ver ou não soube ver, e acabou não identificando nada e acabou resultando então, não, não, no não Então, normalmente, se o órgão estiver muito afetado, vai, vai escurecer. E não é só pela questão do órgão, também, não é questão do remédio. Ah, não, aí remédio eu não é... Eu não, eu, eu, eu, eu, eu. Tá então, tomando, entendeu? Ah, sim, tudo, tudo, é, tudo. São vários remédios, né? Sim, sim, sim, sim, sim. Mas isso, isso marca, né? A pessoa, ela fica escurecida, fica vermelha, fica da, da marca na íris, tá? Olha essa pessoa aqui, que eu falei do, do iris, sem uma pessoa sem, sem, sem, sem, assim, força nenhuma. Está completamente, olha aqui essa íris daqui, ó. Não tem cor nenhuma. Essa pessoa está completamente apática, não tem vontade. Sim. Não. Não. São duas pessoas diferentes. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu atendo desde 2000... Essa é a iris, lá de trás, né? Está lá de trás, não é agora. Né? Essa íris é não é agora, não. Ela me permitiu colocar a iris dela lá de trás de 2004, sei lá que eu atendi. Ela estava. Hoje a iris dela é a íris dela completamente diferente. Não é isso daí não, tá? Ela foi colocando repondo mineral a gente foi trabalhando com ela e realmente a gente a gente chega lá tá ah, tá quase terminando por favor gente não, não, não, ah aqui está como que eu faço esse trabalho já fiz com fotografia, já fiz com já fiz com, com, com, com foi foi muito interessante eu atendi uma juíza e ela mandou depois a colega dela, de, de, de, que era, era até do Pedro II, que era uma juíza, e ela mandou depois a, a uma, outra, uma outra pessoa que trabalhava na área de, de, de, de advocacia também, para conhecer o trabalho. Só que ela, a juíza gostou e falou assim, ah, passa lá, procura esse cara lá, que é interessante, coisa e tal. Aí, quando ela chegou na sala, eu trabalhava com televisão. Ela disse assim, você é médico? Eu digo assim, não, não sou médico, não, sou terapeuta. Então, não sei o que eu estou fazendo aqui. Bom, aí já começou atravessado, né? Eu digo, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí eu digo assim, não, então tudo bem, a porta, aí a gente abre a porta e está né, encerrado aqui. Não, não, eu quero fazer. Ué, quero fazer. Aí projetei a ilha dela na tela, aí eu disse assim, agora eu precisava, eu falei alguma coisa para ela depois eu precisava colher uns dados. Ah, mas se eu der uns dados para você, pô, então por que, por que, que eu vim... Isso não, é, não não precisava ter feito isso. Eu digo: não, então deixa, não precisa me dar dado, não, é que eu vou fazer a análise da tua. Eles, é, que eu faço o um relatório né, da pessoa que, que eu vi, apresento e as minhas recomendações. Você disse: não, não, então eu vou dar os dados. Oh. Pô, complicado! <risos> complicado, <risos> complicado, rapaz. Aí eu colhi os dados com ela depois. Rapaz, essa, essa moça ficou tão a minha amiga depois. Ela fez várias sessões de cometerapia comigo. Porra, me botava no, no... Porque eu corrigi algumas coisas lá junto com ela, eu, fico, eu me botava no céu. O primeiro embate foi uma dificuldade, eu, eu fiquei embaraçado de como é que eu faço com essa pessoa aqui agora, que não quer fazer um negócio de... Bom, tudo bem, concordou, mas com muito custo. Mas, então, tem, tem esse tipo de coisa também que você tem que ter paciência. A gente não pode ser né, desastrado nessa hora. Tem que ter... Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou engolir esse sapo aqui agora? Né? O sapo está aqui, né? Então, esse trabalho eu faço... Dessa forma, já fiz com televisão, já fiz, então eu, hoje eu tenho, vou mostrar para vocês aqui no... acende, porque eu preciso de claridade na luz. Tá? É, existe, existe, existe até um app chamado Magnifier Camera, que você, quando planta ele no celular, ele acende a luz na do celular. Você pode até bater a fotografia. Mas não, é difícil sair boa. Nisso aqui, a gente bate numa sala escura, que não pode ter claridade. Uma sala escura, só que está cheia de ilhas aqui dentro, de pessoas que eu Vou anotando e depois eu faço análise, interpreto, faço análise no relatório. Então, esse é o aparelho que eu estou usando. Então, ele, antigamente eu tinha que carregar é, aparelhagem de televisão, mas não sei o quê, e hoje eu vou em qualquer lugar com na mão Faço análise em qualquer lugar, com isso aqui na mão e me facilitou muito. Mas eu, eu, eu, eu trabalho mais no consultório porque é, é, é assim um pouco mais de. Então, uma coisa mais formal tá? as pessoas, né? Lá na gente tem uma linha clínica, lá então está tudo montado lá. Então, eu minha filha, que é médico miopata, minha neta, que é, trabalha com gelatônico, com um aparelho de recuperação postural, meu gênero, trabalha com culturas é, de teatro. Então, nós montamos uma equipe ali, é, muito, muito disciplinar para ajudar as pessoas também. Algumas aplicações da iridologia. No equilíbrio emocional das pessoas. Isso é, na realidade, trazer a pessoa para o equilíbrio emocional. Que a gente repara isso. Quando a pessoa entra no equilíbrio emocional, aquelas dores, aquelas coisas, tudo sono mal, mal dormido, tudo desaparece por conta disso aí. Né? Se a pessoa no equilíbrio emocional está tá feito prato e é difícil né? em qualquer país né e, não sei nos países mais avançados primeiro mundo talvez não né na Noruega na, na Dinamarca mas sim mas mas sim mas mas de repente o que a gente vê aqui nisso aqui é que está muito muito afetado aqui no Brasil porque a gente está passando todos nós na América Latina todo está passando por momentos complicados né? então na emocional nas empresas né para fazer melhoria de produtividade de grupo. Eu já vi isso, a empresa dá um salto de qualidade. Eu fiz um trabalho, olha só, fiz um trabalho de uma empresa que ela estava querendo dar um, melhorar o, a, a, o produto dela. Eram dez diretores, oito com anel Senil. Aí eu analisei um por um, passei para eles individualmente, não falei, não posso falar isso para todos, e fui analisando e mandando relatório para eles. Aí um dia, um deles falou para mim assim, uma, e a empresa dando, querendo dar um app, né? E um, e um deles já estava preso, eles apresentaram um projeto, e o cara ficou preso naquele, naquele, não queria sair, não queria sair daquela posição dele. Aí o outro falou para ele assim: teu anel senil está falando mais alto. Aí o cara engoliu, parou. Ele disse assim, espera tem. Você não, pô, está todo mundo vendo que é verde. Só você quer ver que é vermelho é complicado, né? Então, você está tá, tá, distoando das pessoas. Né? Então, esse trabalho para a empresa. Nos hospitais. É, aqui nos hospitais. Né? É, eu acho, não consegui colocar isso ainda no hospital, mas eu acho que seria sensacional você ter dentro do hospital a, a pessoa entrar já com conhecimento da eles dela. Tem uma santa casa lá em Curitiba, que eles já fazem isso, eles trabalham muito. O que, que, eles, que, que eles fizeram? Montaram num terreno desse tamanho, montaram uma horta aqui que eles plantam aqui, Certo? E aqui eles atendem as pessoas todas, com, primeiro pelo estudo da íris, depois com argila, banho de argila, alimentação. É como se você estivesse entrando numa esteira e saísse do outro lado limpo. Então, pô, já vieram pessoas com doenças seríssimas que entraram lá e saíram curadas do outro lado, sem precisar de remédio. Eu tentei até fazer isso aqui no Rio, mas não consegui, porque eu vou, vou montar esse hospital aqui. Olha aqui, eu vi como é que era o negócio. Aí na época era o. Governador, a governadora era a Rosinha e a chefe de gabinete do chefe de gabinete dela era até meu amigo aí procurei para ele para levar o projeto esse projeto interessante como é que, quanto é que vai ficar isso aí eu, aí eu mais ou menos estipulei quanto é que ficaria porque a minha ideia era fazer isso fora do rio não ficar aqui no, concentrado trazer dentro do Rio de Janeiro mas um pouquinho mais afastado que você já evitava das pessoas entrarem no hospital essas coisas fazer uma, uma simplificação aí sai ah, esse dinheiro tá para a gente esse dinheiro não dá tá curto acabei não fazendo o projeto ficou pronto e eu acabei não concluindo tá mas é, tem alguns projetos assim que foram passando por mim e eu fiz uma palestra no, no quartel general do exército ali na central do Brasil aí é, tinha um general lá que, que era para major e tenente coronel a palestra né? e o general que vocês conhecem você conhece ele, preciso de citar, citar nome, mas ele viu a palestra depois ele me chamou no gabinete dele e disse assim, pô, a gente podia fazer isso na mão para... Por que, que, você, que, que eu reparei ali? Eu fui vendo a, a, a rapaziada, estou falando rapaziada porque o Major Tenente Coronel ainda era bem novo para mim naquele momento. Né? Então, eu vi a íris deles todo com muito, muito anel de tensão, muito, sabe assim, muito distorcido porque o cara estava numa área que não, não batia com a, com a íris dele. Tá? O cara tava, devia estar tá numa área de, de, de, de, de emoção e estava numa, numa da razão, tipo assim, então o cara está desencontrado. Aí ele, eu mostrei isso para ele assim, e sempre podia fazer esse trabalho. Aí eu, eu comecei a fazer um trabalho, assim, vamos, vamos, vamos pegar pela mão. a gente trabalha os quatro anos da AMAN, lá das pessoas da AMAN, e a gente aí depois, no final, para poder determinar que, que área que a gente pudesse, que arma a gente pudesse determinar para ele, para o cara ser bem sucedido. Né? E, e na época eu estava fazendo o projeto, aí minha mulher passou para mim, era de madrugada, Duas horas da manhã estou escrevendo aquele negócio e fazer o que é isso aí? Isso é, assim, é um projeto para a Amã, para fazer cinco anos lá na mãe, são cinco, cinco, né? Cinco anos. São cinco anos na Amã? É, cinco anos na Aman. E ela falou assim, você já viu quantos anos você tem? Eu digo, pô, não sei quantos anos eu tenho. Eu vou fazer o projeto. Se eu, vou, se eu vou concluir ou não. Acabei a conclusão, já tem mais de 20 anos isso, eu não, não concluí o projeto. E. e porque eu, eu também comecei a. Vou para a Amã voltar. Vou, é que, aí pesa um pouco a idade tá, de, de ir para lá e voltar. Não sei o quê. Aí teve um. Foi quando aquele. Aquele general que estava na intervenção do exército, que era daquele, o Braga Neto. Ele, ele veio fazer uma palestra aqui, aí ele, esse general veio uma palestra, ele me encontrou ele na, na porta com o laporta, falou, pô você sumiu, eu digo assim, ai ah, deu uma desculpa qualquer, eu digo eu não eu não, não para fazer, eu não tenho mais, agora é mais velho ainda, agora é muito, muito menos, mas o projeto ficou pronto, quem quiser, quem quiser pegar os projetos na, na iridologia e conhecer, eu acho que é um projeto interessante para você também já ajustar a, as pessoas, né, Entende? Então isso e nos hospitais eu acho Interessantíssimo se a gente pudesse fazer isso dentro do hospital já pré-traçado. Eu estou com essa informação da Santa Casa de São Paulo, já faz isso para identificar o paciente no leito. Tá? Eu falo em hospital, eu falo hospital e falo também na realidade no hospital, e falo também não é só na do, de parte hospitalar, não de doença, mas na doença na, nos, nos, lá, nos consultórios médicos, de psicologia. Se eu conseguisse levar um, uma pessoa pré-analisada para o médico para, ou para psicólogo ou psicóloga, eu acho que eu faria um grande, daria um grande avanço no resultado de, de, do tratamento dessas pessoas. Por quê? É, a pessoa já receberia, o médico ou a médico, o psicólogo ou psicóloga, receberia a pessoa sabendo, ó, esse ser humano é esse aqui, vai, vai nesse ponto que vai dar certo. Mas eu não consegui fazer isso também. Então, já, eu tentei, fiz uma palestra para 16 médicos, mas... Eles não, não, não quiseram encaixar, não. Eles não conheciam o trabalho, não. Eles ficaram admirados que eles nunca tinham visto aquilo. Não passou pela escola deles, mas também não se interessaram de, de dar sequência. Tudo bem. Eu tô tô, estou tô nessa luta aí, de tentando mostrar e ver que, onde é que eu consigo chegar. Mas, daqui a pouco, eu estou fora também, pela própria idade. Daqui a pouco, eu estou fora e não consegui, mas tudo bem. Estou de, deixando uma, uma, uma semente. Essa área, essa área de médicos, hospitais, talvez seja a área com os paladinhos mais difíceis. É? Sim, sim. Eu, eu, eu vou te dizer mais um negócio aqui. Estou postergando um pouquinho mais. Pra... Eu estava tinha um, um rapaz na minha, no meu no meu prédio. Ele estava com câncer no fígado. e já estava em estado quase terminal. Aí eu, eu fui a casa dele todo dia passava a luz nele, de cromoterapia. Então quando eu chegava na luz, eu passava que ele tosia, ia, ia, ia, e ele acalmava, dormia. Só que quando eu passava a luz em cima do fígado dele, minha mão tremia que a energia estava tava vindo para mim ali. Né? Um dia eu cheguei na casa dele, tinha um, um, um rapaz em pé, ele deitado no, no, no, no, no, no, no, no, numa poltrona e já estava quase final, tanto que ele morreu cinco dias depois. Coisa assim. Aí, quando ele, quando ele me viu, ele, ah, tipo assim, traz a luz aí que eu estou... Eu fui em casa, peguei o equipamento, é o mesmo prédio, aí comecei a passar a luz nele, o cara está olhando aqui, passei, aí ele foi dormindo, dormindo, dormindo, pf, apagou. O cara estava se batendo todo. Aí ele perguntou, o médico, ele pergunt, eu não sabia que ele era médico, ele perguntou assim, o que, que é isso? Eu falei, isso é cromoterapia, a luz é milenar, né? você com a cromoterapia. Aí disse, ah, que negócio interessante, isso pode ser colocado em hospital? Pode. Aí ah, então eu vou conversar com o pessoal, vou conversar já tem 20 anos hoje, e não aconteceu nada. Infelizmente, mas eu não posso fazer também nada, né a gente não pode, eu tento, mas eu não quero furar bloqueio de ninguém, não, eu quero dizer para eles que tem alguma coisa a mais que você pode fazer também que para ajudar, certo? Mas não, não, não adiantou. Na educação, esse é outro projeto também que eu, eu tenho comigo, mas não consegui fazer. Tentei fazer no recreio, não consegui, porque lá... Eu, o que é a escola? Cartesiana, não é? Ela dá... Todo mundo, na, você chega numa escola, está todo mundo de azul, todo mundo de amarelo, todo mundo de vermelho, como se fosse todo mundo igual. Não é, verdade, não é mentira aquilo. Né? Você chega numa sala de aula, está todo mundo aí como se fosse todo mundo igual. Não, ali são pessoas diferentes e você tem que tratar os diferentes diferentemente. E a escola é cartesiana, ela dava a mesma matéria para todo mundo ter que responder da mesma forma. Né? Então tem aluno ali que responde melhor a matemática do que geografia e, e, e, e, e arte e assim por diante. Só que a escola não quer saber. Se a criança começa a ter nota baixa na matéria, aí vai para o só e vai pronunciar onde, chama o pai, chama a mãe, aquela confusão. E aí, olha só o que, que faz com essa criança. Ela é boa em matemática, mas é ruim em geografia. Aí o que, é que faz? Dá aula particular para a geografia. Aí nivela por baixo, que ela sobe a criança na geografia, a matemática não avançou. Pelo contrário, se ela tivesse subido na matemática, ela arrastava a geografia com ela. Mas a escola não entende isso, ela, ela quer botar todo mundo igual, não, não são iguais as pessoas, gente, pelo amor de Deus. Eu não consegui fazer isso na escola porque você tem que pedir licença, você tem que pedir licença para analisar a íris, e aí você, pai e mãe, pode ficar preocupado e achando que você vai estar fazendo invasão na, na, na, na, na, na, na criança, mas eu não consegui fazer, mas é um trabalho que pode... Tá, essa planta, tá, essa semente está lançada. Certo? Eu acho que daria um salto de qualidade da turma. Fantástico isso aí. Tá? Nos esportes, a mesma coisa. Você pega um técnico ou uma técnica com o seu jogador ou jogadora, de qualquer modalidade. Pode ser futebol, basquete, natação, vôlei, não interessa. E, e se ele conhecer os seus atletas, ele pode explorar deles a melhor, a melhor fase. Porque tem atleta que você vai poder apertar ele, que ele vai aguentar, e tem outros que se você apertar, se desmonta ele. Eu, eu, eu vou citar aqui, eu, é, sem querer falar em clube, mas eu, não é porque eu sou flamengo não, mas o Flamengo tinha um jogador que era, ele, ele hoje não está no Flamengo mais, bom jogador, excelente jogador, fazia jogava bem, mas ele era um jogador apático, era, eu tinha vontade de analisar isso daquele cara, porque ele fazia o gol e ficava assim, parecia e a, família, a, a, a torcida do Flamengo, não é isso não, né? É, a torcida do Flamengo empurra o cara para frente, tem que ir, tem que ir, empurra, empurra, e o cara ficava ali, parece que não fez nada, gente. E, e acabou o Flamengo, até descartou ele e foi para o exterior. Mas, de qualquer maneira, eu tinha vontade de conversar com o técnico, e de, disse, deixa, deixa eu dar uma força desse cara pra, na, na área emocional, comportamental, ele deve estar com algum problema, porque não é possível, cara. O cara não, não vibrava. Entendeu? Então, você vê, dá para ver isso nitidamente. Né? Então, nos esportes, você pode pegar um técnico ou uma técnica e trabalhar com o seu. Na escolha das profissões, né? eu falei com vocês que aí, autoconhecimento não tem problema de idade. Pode fazer com 10 anos, 6 anos, que é, que é o ideal, por causa das crianças que estão se formando e você vai dar uma orientação vocacional para ela que pode enquadrar bem ou mal. Mas, você pode fazer autoconhecimento com 20, 30, 50, 60 anos. Não, a qualquer momento vale a pena fazer autoconhecimento, que você pode se descobrir de coisas que você não estava sabendo que acontecia. E dá um salto de qualidade. Eu falei para vocês que eu, o Raul Seixo mudou minha vida, né? com a música. E aí? Eu acompanhei. Né? E me dei bem, não dei mal, não. Eu podia ter me dado mal, mas tudo bem. Eu achei que estava na hora de mudar também. Nas escola das profissões e na contratação de pessoal para empresas isso aqui também é negócio bem aplicado, eu falei para vocês que nós, nós fizemos aquele trabalho de, de caça-talentos tem uma empresa agora que me contratou para fazer análise é, das pessoas de, de, de, de, de, de, indo, de entrada na empresa e mais analisar também uh, e aí eu, eu vou recomendar para o carro que você quer, para a posição que você quer, esse aqui é melhor, aquele ali é pior, e a gente vai ajustando aí, entendeu? Então, hoje eu estou fazendo esse trabalho nessa empresa, e agora fui tem uma outra empresa me procurando aí, tudo bem, vamos, vamos em frente, onde eu puder ajudar, vou ajudando, tá? Então, esse é o trabalho aqui, que na, fechando nesse ponto aqui. É muito comum a pessoa chegar no consultório e não contar a verdade. Não é? Você chega lá para falar com o médico ou com a médica, e você conta a história que você tem. Se você tivesse uma íris pré-analizada, aquela pessoa que eu falei, que tinha a íris toda a flor com anel senil, ela vai chegar lá falando de razão. E ela não tem nada de razão. Então, se você já soubesse quem é ela, quem é aquele ser humano na origem, eu acho que adiantaria bastante esse trabalho. Tá? Que, acho que você aborreceu comigo aqui agora, Ivan. Tem Foi. Conclusão. O que aí eles revela? Que é possível ver o estado emocional da pessoa no momento da sua análise. Que é possível ver as qualidades e potencialidades da pessoa e trabalhar para que elas aflorem. Que nunca é tarde para a pessoa tomar uma decisão e um novo rumo na sua vida para se encontrar e levar uma vida feliz. Isso aqui é importante, não é? Porque as pessoas ficam, às vezes, se remoendo, remoendo, remoendo, não saem do lugar e, de repente, isso aqui pode dar uma grande ajuda. Não é? Aí eu coloquei aqui, olha só, de um bispo anglicano. É, quando eu era jovem, livre, sonhava mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então, resolvi transformar meu país. Depois de alguns algum esforço, terminei por entender que isso também seria era impossível. No final dos meus anos, procurei mudar minha família, mas elas continuaram a ser a ser como eram. Agora, no leito de morte, descubro que a minha missão seria teria sido mudar a mim mesmo. Se eu tivesse autoconhecimento, né? Se tivesse feito isso, eu teria sido capaz de transformar a minha família. Então, com um pouco de sorte, essa mudança afetaria meu país e, quem sabe, o mundo inteiro. Não é? É muito comum, eu vejo isso em casais, né? e no trabalho, a pessoa se relaciona com outro, não é? outro outra, achando que vai mudar aquela pessoa. É? Ah, o cara fuma, bebe, bebe vou casar com ele ou com ela, vou, ele vai parar de fazer isso. Não vai, gente, não é assim, não. Cada um tem lá sua sua, sua sua posição de vida. Mas só que a gente quer mudar o outro. Quando a gente devia mudar, nós devíamos nos mudar também. Não é? Isso, é, isso é interessante, esse tipo de, de, de coisa, que as pessoas não acham que pode mudar o outro. É? Outro dia, eu atendi uma, uma menina aqui muito... muito é, ela falou, ela, eu já tinha atendido a ela e o namorado dela. Já estavam juntos há muitos, muitos anos, já uns seis ou sete anos, mas cada um no seu lugar, certo? Aí um dia ela falou assim, Luiz, eu acho que eu vou casar com ele, ele está se dando tão bem. É. Aí, aí eu falei assim, presta atenção, vocês, casamento é um pouco diferente do que vocês estão fazendo, está aqui, está lá, está tudo bem. Aí casaram. 15 dias depois eu volto lá pro pô, se tu, tu, tu, tu, tu tinha razão, o cara é chato pra caramba. É, é, é, ele toma banho, pega a toalha molhada, joga em cima da cama e sou todo organizado, digo, ah, agora você, agora vai embora, agora atura porque vai ter, vai ter que, vai ter, vai ter que conviver com ele, não tem jeito, você escolheu, né? A pessoa compra um pacote, né? Não compra só aquilo Ele compra um pacote, né? Entende? Então, é, esse é o caso, né, de querer mudar o mundo, né, é, e, e achando que pode... Para a reflexão, eu trouxe duas, duas, duas frases do Augusto Cury, que é, um, que é um psiquiatra, já li alguns livros dele, muito interessante. Frequentemente reagimos sem qualquer lucidez nos momentos de tensão. Dizemos coisas absurdas, incoerentes, ferimos pessoas e nos ferimos. O medo... A raiva, a ansiedade nos impele a reagir sem pensar. Esse ditado é muito interessante. As pessoas soltam os cachorros na hora que estão tá com a cabeça quente, depois ficam assim, pô, gente, não podia ter feito aquilo. Para para pensar primeiro, gente, antes de, antes de cuspir, vê o que, que vai dar, porque depois não tem volta. Às vezes não tem volta, né? Mas as pessoas, às vezes, intempestivamente, ela, com raiva, soltam os cachorros ali e vê o que, que dá depois. Só que, às vezes, dá, dá na hora, né? Uma segunda frase dele foi essa aqui, nunca se esqueça disso, seus maiores erros não foram cometidos enquanto você navegava nas calmas almas da emoção, mas enquanto atravessava os vales da ansiedade. São nesses momentos que dizemos palavras que nunca deveriam ter sido ditas. É de alta importância isso aqui, a gente aprender que tem que tomar cuidado com a fala. Não é? Meu pai falava e é verdade, quanto você, você não fala, você é dono da palavra. Você falou, você vira escravo dela. Aí vai ficar pedindo desculpa, agora já falou, amigo, agora não tem jeito, agora não tem volta. Não, é melhor, é, é melhor, é melhor, melhor a palavra de uma vez, é, mas tem ocasiões que é melhor ficar em silêncio. Bom, aqui eu estou citando um livro que eu escrevi, que eu me arvorei de escrever um livro que na, aqui na eridologia tem o Celso Batello, que foi que trouxe a eridologia para o Brasil, tem mais de 50 anos que ele escreveu um livro mas ele, como médico, ele escreveu muito voltado para a medicina. E depois tem um guru Gurudev lá em Brasília, que é um, um terapeuta, ele, ele é um indiano, e ele também escreveu um livro, mas o livro dele nem eu tive, não consegui ler, era muito técnico, extremamente técnico. E eu escrevi, tentei escrever para, para, para baixo clero, vamos dizer assim, tá? para uma, uma linguagem popular, e nele eu incluía a iridologia, a, a floral cromoterapia, argiloterapia, que são. E citei alguns casos que eu faço, que eu, que, eu, que eu atendi no consultório, autorizado pelas pessoas, sem botar o nome de quem era, mas dizendo como é que foram feitos os casos. Esse livro eu estou sem ele, eu, não, eu já, já vim aqui já até vendi esse livro, né? E também vendi em outros lugares. Agora não estou não sem ele, acabou. E eu estou para fazer uma outra edição e mexendo um pouco. Tem sempre em alguma coisa, né? então talvez eu faça até o final do ano alguma coisa. Para apresentar esse livro. É um livro. Não é. Consultivo, é um livro apenas informativo. Ele serve só para você saber que tem uma alternativa para você corrigir a sua vida. Não é? Eu estava. O Fernando, acabando aqui, o Ivan, terminando aqui agora. Eu estava numa farmácia, olha só o olha só, hipocondríaco desse povo. Eu estava numa farmácia, os donos da farmácia me conheciam. E eu cheguei. Aí as meninas que estavam lá me permitiram de entrar, e fiquei sentado lá esperando os donos chegarem. Aí chegaram, eram duas meninas, chegaram duas pessoas no balcão da farmácia e as meninas foram atender cada uma a uma. Aí chegou uma terceira pessoa, que era uma senhora. Aí, eu para não deixar essa senhora jogada no balcão, eu fui lá para falar com ela, para esperar que as meninas iam dar atenção para ela. Ela não sabia que era, aí eu me olhou assim, disse-me embaixo assim, moço, eu estou querendo tomar um remédio hoje, mas não sei o quê. Aí, eu digo, pô... Esse é o nosso... Infelizmente, é o nosso povo, né? E toma remédio sem, sem, sem saber o quê. Né? É, muito é. <risos> Mas é, é muito complicado. E agora, fe, f, finalizando, eu botei aqui os meus dados de contato, né? É que... Eu trouxe aqui uns cartões aqui, se alguém quiser depois um cartão, tem um cartão meu aqui para de, de visita, né? Que é o que eu pude fazer. Tenho aqui meus dados de contato. E. Mais. Mais. Agradecendo a vocês a presença que, que me deram aqui de, de escutar um pouco a nossa, nossa conversa. Está aberto e tem alguma pergunta para fazer ainda mais aí? Não dá mais tempo. Não, não dá mais tempo, né? Então, é, desejar a vocês que vocês, ao retornarem às suas residências, as encontrem no mesmo pais que deixaram. Muito obrigado. Olha, vocês desculpem a gente não poder fazer mais perguntas, mas é que nós já vamos chegando perto das 16 horas. Eu, eu, em nome do clube, eu mais uma vez quero agradecer ao Luiz pela sua presença aqui, a, a vinda dele sempre é interessante. Além dele vir aqui duas vezes, ele foi também no Naval, né? Isso, duas vezes. Quando o Naval ainda era tinha as palestras separadas da nossa. Então, Luiz, muito obrigado. E em nome do clube, eu quero passar suas mãos um diploma para marcar essa sua segunda passagem aqui. E hoje ele já foi contactado já para fazer palestra no curso de extensão das mulheres, que é um curso que tem lá na Lagoa, dedicada somente às mulheres. Aí quem quiser mais informações é, com, é diretamente com o Departamento Cultural. Luiz, muito obrigado por tudo.